Olá rapaziada, meu deus da Austrália começando pra vocês Hoje eu vou falar de um assunto preocupante pra todos vocês Que é sobre visto negado O que fazer, o que acontece, onde vivem, como comem Mais tarde, Não eu Reforma. morrer fora vídeo, fica comigo e check it out Eu vou falar um pouquinho de como que, é, como que funciona a parte de vistos na Austrália é, eu não vou entrar num tópico muito a fundo disso Mesmo que eu não sou agente de imigração Então eu não posso entrar num assunto tão delicado, tão a fundo Mas o que acontece em casos de visto negado? Muita gente faz o processo, paga tudo certinho Faz todo o processo bonitinho Chega naquela hora da aprovação do visto Depois daqueles 60 dias que você está esperando E você tem a triste notícia do que seu visto foi negado O que fazer? Primeiro de tudo, calma Não precisa se desesperar Existem alguns tópicos ah, que devem ser abordados na hora de você fazer o seu processo de visto e pensar no seu processo de visto antes de você poder começar a aplicar o visto. Tá? Existem alguns fatores do tipo idade, tipo de escola que você escolhe, o tempo de curso que você vai pegar, as suas, os seus vínculos com o Brasil, a sua comprovação financeira. Existem vários e vários tópicos que levam o agente de imigração a aprovar ou não o seu visto. Tá? Então vou colocar aqui num cenário... É, real, tá? De, de, de uma pessoa que eu conheço, que aplicou o visto e foi a, atrasado por algumas vezes. Ainda não foi negado, mas ele foi atrasado por algumas vezes. Então, a, esse rapaz ele tem 49 anos, ele está aplicando um visto a, desde dezembro do ano passado, ele já está quase no final de janeiro, a, e a imigração tem encrespado um pouco com ele, tem enchido um pouco do saco dele. Por alguns fatores, ele não tem emprego fixo no Brasil mais, porque ele saiu do emprego para vir para cá, ele não tem nenhum vínculo empregatício com o Brasil porque ele é desquitado, ele acabou de terminar com a mulher, com a mulher dele, a, a mulher mora com os filhos, então ele não tem mais nenhum vínculo né amoroso a, a de matrimônio com ela, então ele não tem nenhum emprego, nenhuma mulher no Brasil, nada que prenda ele no Brasil. Então a imigração enxerga esse tipo de caso como uma pessoa que está tentando vir para cá e não é um estudante genuíno. E sim, para imigrar ou talvez até ficar ilegal. Não que seja o caso dessa pessoa, ele é um estudante genuíno, ele quer ir para cá para estudar o inglês, para aprimorar a língua, para tentar pegar um emprego melhor para ele voltar para o Brasil. Então, nesse caso específico, existiram ah, ah, algumas alguns pontos no processo dele que foram realmente chaves para que a imigração pedisse mais informações. A imigração não negou o visto dele, eles pediram mais informações para ele e ele está tentando fazer o processo de visto tentando dar certo da, maneira, da melhor maneira possível. Eu acredito que o processo dele vá dar certo, ah, é só uma questão de comprovação de mais documentos e mais, mais, mais, mais, mais, para provar que ele tá? é um estudante genuíno. De todos os clientes que eu já fiz o processo e etc., ah, numa média de 80 pessoas de que eu fiz o processo, eu tive apenas dois casos desse tipo que tiveram ah, um problema da imigração não negar, mas pedir mais informações. É, mas eu não tive nenhum visto negado até hoje, tá? ah, o que acontece se você tem o seu visto negado? Primeiro estudo, você tem que fazer uma nova aplicação de visto, entender o que é imigração, tá te pedindo então é importante que você faça com um despachante de qualidade tá ah, eu trabalho principalmente com o pessoal da Global Visa no Brasil mandar um abraço para o pessoal da Global Visa que é um time de profissionais extremamente qualificado ah, eles têm aí 12 anos de mercado então o pessoal da Global Visa tem ajudado bastante a ah, os meus alunos os meus clientes a fazer aplicação de visto a gente graças a Deus, não teve nenhum visto negado com eles então caso você venha a ter um visto negado com a Global Visa ou com qualquer outra com qualquer outro despachante que você estiver aplicando, o que você tem que fazer? Entender com seu despachante, qual, quais foram os motivos de seu visto ser negado. Ou você não tem tanto vínculo no Brasil, ou você não atingiu a, a, a média que você deveria ter atingido com a comprovação de renda. O que, que foi que, ne, que fez o seu processo ser negado? Você entendendo o que fez o seu processo ser negado, você vai partir para uma próxima aplicação de visto que é a segunda tentativa. Então você tentou fazer essa tentativa de novo. Às vezes eles podem ter pedido para você uma comprovação de renda um pouco maior, pode ter pedido uma documentação um pouco maior para provar que você é estudante genuíno. Então o importante é você juntar todas as informações, entender o porquê e tentar fazer uma nova aplicação. Ah, Deote, mas tudo que eu paguei de escola, de seguro-saúde, não sei o que, vou perder tudo isso quando eu fechei? Não! As escolas normalmente eles emitem o COI para você, que é o Confirmation of Enrollment, que é a confirmação de que está pago, que está tudo certo, que você está matriculado na escola. Né? A, a escola entende que existe essa possibilidade do visto ser negado, então eles não vão te cobrar um novo curso, eles simplesmente vão te emitir um novo COI e, vão te, e você tem que fazer um novo SHC, que é o um seguro obrigatório também, para poder apresentar esses novos documentos na sua nova aplicação de visto. Certo? Caso você... É, tenha sido negado porque não atingiu, por exemplo, a comprovação de renda, isso vai ter que ser uma coisa totalmente vinda de você de novo. Você vai ter que dar um jeito de poder pegar a comprovação de renda com seus pais, ou com seus avós, ou com seus tios, ou qualquer parente próximo que possa ser o seu patrocinador nessa parte de comprovação de renda, ou também você pode usar isso ah, pelos seus pais, irmãos ou cônjuge, ou a comprovação do imposto de renda pelo imposto de renda do ano anterior, certo? Então você tem essas duas possibilidades, ou com o dinheiro em conta ou com a comprovação do imposto de renda do ano anterior. Então, uh, é tudo uma questão de você fazer uma nova aplicação de visto e risar para que dê certo dessa vez. Vamos falar que na segunda vez você já deu errado de novo, você fala, bom, chega agora, não quero mais, não vou mais fazer aplicação nenhuma, desistir. Então, uh, normalmente você tem que também ver a política de reembolso de quando você fecha o seu intercâmbio. Tá? Uh, a minha política, por exemplo, é a gente devolve sempre o que a gente puder devolver, a gente não retém nada. Então, praticamente tudo que você pagou de escola, de seguro-saúde, etc., que pode ser devolvido, a gente vai devolver, uh, e isso cada agência tem a sua, a sua política de reembolso, tá? Então, fiquem tranquilos, se o seu processo de visto for negado, uh, e você estiver fazendo o processo comigo, uh, com toda certeza a gente devolve tudo que a gente puder devolver dos nossos provedores diretamente para você de volta. Então, é tudo uma questão de saber... Primeiro a política de reembolso antes de vocês fecharem entre o campo de vocês. Depois, ter a noção de que vocês têm que seguir estreitamente tudo que a é Global Visa ou o despachante de vocês estiver fazendo o processo, falar para vocês fazerem. E caso for negado, vocês tentarem fazer uma nova aplicação ah, para tentar é, é, ter o visto aprovado novamente. Tá? Então vamos para um outro tópico agora, é, da questão do nível das escolas que vocês vão fechar para que o visto seja melhor aprovado nesse momento. Então se você tem, entre 20 e 30 anos, tem um emprego no Brasil, talvez você consiga uma carta do seu empregador falando que você uh, vai ter um emprego quando você voltar, claro que isso for verdade, né? senão você pode cair também numa fraude migratória uh, Se você tiver um emprego garantido na volta para o Brasil, se você tiver uma faculdade para ser terminada, se você tiver filhos no Brasil, uma esposa no Brasil, um, um marido no Brasil, né? no caso se for mulher, uh, então, quanto mais vínculo você tiver com o país, melhor, tá? Isso também vai influenciar no nível da escola que você escolher. Então existem escolas nível 1, nível 2 e nível 3. Digamos que você pegue uma escola nível 3, mas você tem muitos vínculos com o Brasil, pode ser que o seu processo seja melhor aprovado. O que a imigração quer saber é se você é um estudante genuíno para a Austrália. Se você está vindo para cá com a intenção real de estudar e aprender o idioma ou aprender uma profissão nos cursos profissionalizantes, certo? Certo. Então se você pegou uma escola nível 1, que é uma escola boa, claro que elas são um pouco mais caras, mas elas têm uma qualidade muito maior, se você tem vínculos com o Brasil, se você tem idade escolar ainda de 20 a 30 anos, se você tem todas essas coisas, comprovação financeira, com certeza o seu processo de visto vai ser muito mais fácil e você vai ter muito menos preocupação, certo? Não estou falando isso para que você que está me assistindo agora pense, de ótimo, eu não tenho nada disso, não vou poder ir para a Austrália, calma, a gente também tem essas opções. Ah, se você tem mais de 30 anos, não tem vínculo com o Brasil, mas você pode pegar uma escola boa e você consegue comprovar renda, o seu processo também vai ser um pouco mais facilitado. Então tudo depende de caso para caso. Tudo que eu estou falando aqui para vocês vai depender de caso a caso, certo? Ah, as pessoas mais indicadas para tirar dúvidas a fundo do, sobre as questões do visto, eu indico a Global Visa. Antes ah, que vocês pensem que esse é um vídeo de jabá, não tem jabá nenhum nesse vídeo, eu realmente confio no trabalho dos caras. E uh, se vocês têm dúvidas a fundo sobre visto, perguntem para eles, eles vão estar sempre ali para poder ajudar vocês também, uh, mas pensem sempre no caso a caso. E se você tem qualquer dúvida em relação ao seu intercâmbio, quer vir aqui para a Austrália, quer tirar dúvida de intercâmbio comigo, manda um e-mail para mim no thiago.deot.com e eu vou poder ajudar todos vocês da melhor maneira possível que a gente puder. E trazer todos vocês para cá de uma forma rápida, prática, eficaz e segura, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o um joinha aqui embaixo, compartilha aí, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo para vocês, tchau!